Mas ele estendeu a sua mão para mim Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Quando Jesus Estendeu a Sua Mão Já tem um tempão, na verdade já tem uns anos que eu quero gravar esse tutorial Nunca conseguia Hoje eu tomei coragem aí, né? E vamos lá, tá? Bom, tentei facilitar o máximo aqui, é que é um blues, né, cara? É problema, entendeu? Mas a gente vai tentar aí, tá? Provavelmente, ó, deixa eu olhar aqui os acordes, ó. Um, dois, três, quatro, cinco acordes. Então, eu prometo que não vai passar disso, tá? Vai ter aí umas frases aí, mas ainda é obrigado a fazer, Beleza? Antes da gente ir o tutorial, não esquece de falar aí de que igreja que você é, onde você congrega, de que cidade você está assistindo esse vídeo, tá bom? Fala aí teu nome e tudo mais. Eu, como já falei em outros vídeos, né, congrego na Beit Machia, tá? Uma congregação judaico-messiânica aqui no centro de São Paulo. É, sou lá também tecladista e tudo mais, né? E você, é de onde? Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia? Ontem eu estava na Assembleia de Deus, Ministério Belém do Pará, do pastor Ezequias Silva, né? Muita gente já conhece ele, né? Eu estava lá ontem com ele, né? Um abraço aí para quem for dessa igreja, tá bom? É, um abraço para todo mundo aí da Vila Buenos Aires, Penha, que é o bairro que eu moro aqui, né? Tá bom? E você é da onde? Fala aí para mim aí, para eu te conhecer, beleza? Bom, é isso aí, vamos lá então, hein? Eu acho que o YouTube não vai bloquear, não. Vamos tentar. É, a música tá em 3x4, tá? Então, ó, eu vou tocar um trecho aqui, ó. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, dois, três, tá vendo? Então, os acordes, eles vão trabalhar nessa contagem, tá? Não tem muito ritmo, tá? No... Ah, tem que ter um dedilhar, não. É, quando esses... essas paradas de blues ela é mais assim mesmo, tá? Vai ter umas frases tipo Mas é isso, mas dedilhado mesmo não tem, tá? Então, fique ligado aí, vamos pegar essa música, então. Introdução, eu peguei aqui aquela parte, né? É, eu era pobre, perdido, sem dor. É isso aqui, tá? Então, vamos pegar, vai ser dó, um, dois, três, dó com sétima, eu fiz o dó com sétima aqui, tá vendo? Você pode fazer aqui também, ó, vai depender da tua mão, tá? Então, ó, dó, tá? Três tempos, né, ó, um, dois, três, dó com sétima, um, dois, três, fá, dois, três, dó, repete o Dó, dois, três, Sol, dois, três, Dó, dois, três, Sol, dois, três, aí começa a cantar a música, tá? Vou só tocar o acorde, vamos lá? Dó, Dó com sétima. Sol tá? Sol Beleza? Aí vai vir aqui a primeira parte, a minha alma estava longe, tá? Então assim, gente, tem muita coisa muito característico do blues, tá? Então, talvez algumas pessoas podem ter dificuldade, mas diminui a velocidade, treina devagar que vai dar certo. Vamos lá. A minha alma estava longe Caminho Do céu Vamos pegar essa parte ó. A minha alma Estava Tá vendo aqui que é Fá com Dó A minha alma Estava Estava longe Do caminho Do céu Beleza? Dó de novo Eu era pobre, sol, perdido Pecador Aí, não tem na cifra Mas você pode fazer ó. Tá? Vou fazer pra você ter uma ideia Eu era pobre Perdido Tá, Eu era pobre, perdido, pecador. Beleza? Dó de novo, mas Jesus já transformou Dó com sétima minhas trevas, Fá em luz. Dó, quando ele estendeu, Dó, a sua mão, Sol, para mim. E cai no sol de novo. Dá uma olhada, tá? É mais tocados os acordes, tá? Pegar do começo. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador. Aí faz a frase, ó. Mas Jesus. Já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim, aí cai no sol, tá? Quando Jesus estendeu. passar para vocês isso aqui, tá? É, vamos voltar lá no quando ele estendeu sua mão para mim no final, ó, quando ele estendeu a sua mão para mim. No Gospel, tá? americano eles fazem. É, quando Jesus, ó, quando Jesus. Eu vou passar isso aqui para quem quiser tocar. Quem não quiser vai só segurar o sol, tá? Vou fazer as duas, as duas formas. Vamos pegar a mais simples. Mas ele estendeu a sua mão para mim. Só segura o sol. Quando Jesus, beleza? Vamos para mais difícil. Mas ele estendeu a sua mão para mim. Ó. Quando, vamos pegar então. Ó, quando ele estendeu a sua mão para mim vai fazer aqui ó sol com quarta e sol ó oh. ah, ah, ah, ah, ah, ah. beleza lá menor sol com si aí cai no lado. de novo ó mas ele estendeu a sua mão para mim ó sol com quarta sol lá menor sol com si então, última vez, hein? Mas ele estendeu a sua mão para mim. Ó. Quando Jesus. Beleza? Vamos continuar daqui. Quando Jesus, Dó! Estendeu Fá A Sua mão. A gente faz. Beleza? Quando ele estendeu. Ré maior, a sua mão, Ré com Fá sustenido, para, Mi. Aqui a gente pode fazer, ó. Eu era pobre, tá vendo que dá pra pôr arranjo em tudo? Então, ó, vamos pegar essa parte aqui do Ré, tá? Quando ele estendeu a sua mão para, Mi. Ok, eu vou passar a frase pra vocês agora. Quando ele estendeu, a sua mão, tá vendo? Ré, ré que faz tendido, para, mi. aí faz, ó. Tá vendo aqui, ó? De novo, quando ele estendeu, a sua mão. Mais uma vez para não ficar dúvida Quando ele estende têm... bem devagar A sua mão para mim Eu era pobre, per... me perdi <risos> Me perdi no perdido Eu era pobre, perdido, sem Deus. Dó com sétima, sem Deus Fá, sem Jesus Dó, mas ele estendeu o Dó, a sua mão, Sol, para mim, Dó, e aí vai para o Sol, para voltar no Agora Me Regozijo. Se você quiser fazer aquela passagem, né? Mas ele estendeu a sua mão, para mim. Parte instrumental é igual, tá? Ó, dó. Agora me rego. E, tá vendo? Ó, é, fá com dó. Gusijo. Cai no dó de novo. Desde que sol o acendeu. Beleza? Dó de novo na né? tempestade. Aí vai pro sol. Eu posso sossegar. Aí a gente vai fazer o. Tá, tá, tá, beleza? Pois com ele. Dó, estou liberto do sétimo de todo perigo, Fá e de todo mal. Dó, desde que estendeu Dó a sua mão, Sol para mim. Dó, de novo. Quando Jesus, beleza. Tá? Lembre que tem um controle de velocidade. Aí no player do YouTube, tá? E lembra também de dar uma olhada nos meus links aí, né? Com meus cursos, tá? Curso de teclado online, que você vai receber meu suporte. A gente pode até discutir esse arranjo aí, para quem for mais avançado, tá? Aí dá pra fazer uns negócios a mais aí. Vamos lá? Quando Jesus estendeu a sua mão a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas ele estendeu a sua mão É música tranquila, tá? É só repetição, gente. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo deu. 13 minutos. Só, só repetição, não é nada complexo, tá? É lógico que essa questão da rítmica, tem gente que tem problema, tá? Lembre-se que é três por quatro. Um, dois, três, tá vendo? Vamos pegar a parte Quando Jesus, ó. Quando Jesus... Dois, três, dois, dois, três, dois, vamos pegar a parte do quando Jesus, quando dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, dois, três, um, dois, três, um, dois, três Sempre dentro da contagem, não esqueça, tá? Porque eu já vi a gente tentando tocar essa música em 4x4, ficou horrível, entendeu? É, essa cifra aqui eu mesmo fiz, tá? Dei uma olhada lá no site de cifra lá, ah, misericórdia, estavam as notas lá, nada a ver. Então assim, aqui, tá? É o que chega mais perto ali também da, da versão do Matos Nascimento e de outras versões que tem, tá? É eu segui mais ou menos isso, tá? Também demovida na versão do Kemuel e tudo mais. Então, assim, eu peguei várias versões, ouvi, para chegar o mais próximo possível e o mais fácil possível, tá? É, daqui, é lógico que quem conhece de harmonização estudou um pouquinho, vai conseguir colocar mais coisas, tá? Mas lembre então que o objetivo aqui é que seja acessível para tocar, beleza? Bom, é isso aí, a cifra lembra, tá na descrição, tá? Link dos meus cursos na descrição, se você quiser ter suporte comigo no WhatsApp, entra lá no meu site, adquire meu curso, curso de teclado online, tá? E aí você vai poder ter suporte comigo, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Um abraço, tá? Eu espero você no próximo vídeo.